Esta semana, no 74, temos uma entrevista ao autor, radialista e fotógrafo Johnny Pitts pela ocasião do lançamento do seu livro Afropeu, uma diáspora negra na Europa. falamos de periferias, de noções frágeis e maleáveis de branquitude e negritude e de, de pessimismo em relação ao futuro no capitalismo tardio. Nos ensaios, Luís Cristóvão fala-nos sobre as lutas históricas do futebol feminino e os desafios ultrapassados pelas mulheres dentro de um desporto artificialmente tomado pelo machismo. Inês Melo, cineasta, escreve o seu testemunho sobre as leis deles e as imagens que nos faltam. Há anos, a tentar filmar as experiências de quem viaja centenas de quilómetros por estradas norte-americanas para poder abortar, descreve os impactos que terá a recente divulgação do Roe v. Wade. Pedro Mesquita, jornalista da Rádio Renascença, disserta sobre a surpresa na reportagem, deixando a sua história pessoal sobre uma reportagem sobre a violência doméstica a pedido do seu editor, e que acabou por marcá-lo para a vida. As crónicas desta semana ficam a cargo de Filipe Vargas e a sua coragem de dizer ni, e de Nuno Serra, continuando a nossa parceria com o blog Ladrões de Bicicletas. Obrigado pela vossa atenção, boas leituras e desejo-vos um bom fim de semana.